E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo e hoje estamos jogando de Sbryl Top. Vamos fazer umas compras aqui. E o que é esse cara tá falando aí? Esse cara já e, pedindo para reportar uma Se inscreve no meu canal que, que eu vou postar essa parte Zulubit. O vai tomar um pau. Quem acha que o Zinho vai tomar um pau Digital Filha da puta, veremos. Filha da mãe, oh yeah, mãe, e aí, galerinha. Tô na Globo. Vai postar, claro, até se perder, claro. Você tá na Não, né? não, não tô em casa ainda. <risos> o inimigo tem visão aqui, Vamos lá. Eu sei que eu vou pegar um palminho. <risos> vou... Rapaz, eu peguei o Ezio por quê? Porque é uma o Ilaoi. Ilaoi bate de longe. O Ezio... Não, Ilaoi bate de perto. Eu bato de longe. O cara vai tentar, ó. ó. Pum. E errei. <risos> errei o botão. Costume não do canal do, do Não, costume do canal do Zidico. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, só saiu dos mini, ó, oh, ó, oh. um, dois, tchup. Acertei o mini, e caralho, filha da mãe, vem cá, ali, toma ali, vem, toma ó, ó, ó, como o um profissional joga, velho. ó, ó, pá, entrou aí, porra. Nada, filho, aprendi contigo, rapaz, jogando. Ah, é, aí, filho é nossa arte, né? Tu não saiu do bronze, rapaz, vamos lá, vamos lá. Oh caralho! Meu eu te juro, sempre que eu, quando eu o Exir solta esse Q dele, parece um espermazinho, assim. parece. Eu não espero permanente não gastar um pivadinho Haluca! Ah, é o Ryu, é o Ryu, é o Ryu maluco aqui, é o Ken quer dizer. Essa, essa skin do Ezio é o Ken. Pô, bem que podia ter uma skin, uma skin do Ezequim, né? Eze do Street Fighter, né? Deve ser é massa, hein? Opa! Corre não, filho! Corre não! Toma! Opa! O maluquinho me parce parceiro no vídeo aqui pra participar, hein? Corre não, filho. Tô cego, filho. É, tô faculando até mesmo Vários Vale que eu passei sem jogar. Tá bom. tá bom. Toma! Tá só no poke. Só no pouco, filho. Pode baixar a pena na área. Da vou pressionar a coitada, filho. Só Cê naquele lá... pouco da demência. Ó, se ela moscar, eu vou pular em cima dela, filho. Não, mas tu não pode ver nada, né? Porque que eu quero um pulo em cima, cara. é pulo gostoso. ah isso aqui não pode falar não, hein? Não pode <risos> falar que o YouTube corta, hein, gente? Não, é tu. É tu, pô. Não falando nada não. Eu tô aqui calado. Eu tô aqui na minha, só jogando, só farmando. Vem cá, vem cá, vem cá. Opa, tu errou, filho? Não tô errando várias partes, hein? Vai lá. Toma. Toma. Pra tu chegar perto, filho. Pra tu chegar perto. Ai, caralho. Toma. Ei, ei, ei. Aqui é um sniper americano, filho. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, como é que se mata a Ilaoi debaixo da torre. Ó como é que se mata a Ilaoi debaixo da torre. Ih, caralho, deu merda. Puta que pariu. Puta merda. É. Puta merda. Puta merda. O vídeo já começou a trollar, porra. Calma. Ih, aí né? ela flechou. Toma. Filha da puta. Tocha, tequinha, cachorra. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Deu bom, é. rapaz. Deu bom. O time tá nível 3. O time tá nível 3. É, ele pegou o meu time. Diz que dá, filho. Tá sabe, hein. Vou fechar a gota de primeiro Vou Tá pau a pau, eu ia lá aí no farm. Tô muito é competido aqui. pra quem tô... forma menos. Estamos competindo pra ver quem forma menos. Se não for pra farmar menos, nós nem joga, né não, É tá uma competição, filho. Esgota pra quê? Pra ficar espumando skill, filho. Vocês viram não dá dano, filho? Vai ah, se é ferrar, velho. Vai anta Jurássica, fica tancando a torre aí. Animal sem dente. Toma! quem Tô farmando que sei. Aí, gente, Mia. Opa! Ih, tu! Hadouken! pô seria da hora uma skin do... do... E do... Que tá ganhando farm do cara? Tô, fi! Olha, mandei base, mandei base, mandei base! Corre, filha da mãe. Nunca que trola, né, Zubich? Oxi. Vou ver aqui. Ele top, top, top it's rapaz. Ele top. O é o Django deles? O Django deles tá fazendo Power Farm, né? O Django deles é o Mastery, filho. Tu vai fazer Power Farm, daqui a pouco o Mastery chega aqui. Me leva como... Vai é me cortar como se fosse uma manteiga, filho. <risos> ah, mas também tu... Toma! Opa! E aí, Laoi? Vem trocar comigo? Vem trocar comigo? Vai trocar comigo, filho? Toma! Caralho, tô farmando safe, hein? Tu vai trocar comigo, Laoi? Tu vai trocar comigo? Vamos ver quem vai morrer aqui primeiro, filho! Meu parceiro, como é que é Como é que é esse tipo, uh, assim? vai, vai Fala agora! Fala agora! Fala agora! Fala agora, filho! Eu nunca, nunca critiquei! Fala agora, filho! Fala agora, filho! Resvio top, meu irmão! Nunca critiquei, Zubit! Tu sabe que eu sempre fui um apoiador do seu trabalho, né? Resvio top, meu irmão! Quem tá apanhando... Quem, quem? Quem? Quem? Quem? caralho? Ó. Uf. Ainda vou pegar um, ainda. Vou pegar um, vou pegar um, vou pegar um master. Ó, vou, ó. Ó, ó. Ah. Aí é foda, achei que ia matar. Nunca que mata, né? Usou meditar. Toma! Opa! Oxi, tá... tá na droga, porra? Opa! Eu acho que tá até quem, Loïn, rapaz? Loïn, Pra você respeitar, filha. Respeita a minha história. Respeita a minha história, seu buganga. Vou fazer trindade de primeiro item. Seu ato. Ih, fui pego. Não, os sem tem trolato, por favor. Ih, deu merda. Ih, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Puta merda. Não ah, porra, calma. Faz parte, gente. Isso aqui foi um erro de cálculo. E aí, gente? Não, espera. Nossa. Fazer mexan, rapaz. Fazer mexendo, não tem eu. Wesley. Mas... Mas... Ele mexe, é né? Da amizade. Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem que me mata, né? Eu vou mandar aquela interrogação porque eu não sei, né? Timo, tá ligado? Eu não sei se ele tentou me matar ou se ele tentou se matar. Uh, tentou assim, te matar, filho. rapaz focar no que? Esse time tá jogando o que sabe, né? Literalmente nada. Sem farpas. O galho tá descendo, o galho tá descendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou é pra galera como que o jogo não é maroto. Zubit. Como é que tu ainda tá na frente do farm, Zubit? Sendo que tu não tem dano nenhum. Porque eu sou foda, caralho. Não, eu já pinguei há 30 minutos e os caras não saíram da torre. Opa, o time me chamou. O time me chamou pra fazer araúne. O arauto. Vai, vai, Timo, espera! Calma, Timo. Vou subir, vou subir, vou subir. Vou subir. Calma, Timo, calma. Vamos caetar, tá, Timo. Vamos caetar, tá, Timo, vamos caetar, Timo. Vamos que nossa porra! Vamos que é nosso, porra! Vamos que é nosso, porra! Vamos que é nosso, porra! Não, <risos> viado! Quase, quase, quase! Quase que eu roubo! Sim, sim. Mais um pouquinho! Vocês são uns vacinos. Opa! Ih, deu merda! Ah! Não! Ó, oh, o Mastery chegou de pau duro aqui, velho. Tá de sacanagem. Chegou o quê? Chegou é desrespeito, né? Chegou aqui e me... me comeu o brico. Que? Perdi a catapa. Não, tô triste, tô triste. Vou quitar. Porra, perdi a catapa na alta, porra. Algo que de boa, Ai, sei. Ah, o pescoço, velho. Deu pra escutar ou o Ed, aí? Estrangeu o pescoço? Vai quebrar e dar um mau jeito. <risos> vai nada. Vai, vai, agora igual tu não é machona, filha da mãe? Cadê teu macho? Cadê teu macho? Vem! Tu não é machona como tá com ele não? Véi, eu, eu ainda tô vendo no farm, velho. É, Zubit, se não for para mim. Esse time aqui é virado no Crazy. Tá Sim. doido para levar essa torre. Esse time é vida louca. Olha o form do time. Olha o form do time, mano. Vamos guardar? porque que foi um erro de quê? De Ah, você Porra. Opa, tem o um Master ali no mid. O que eu vou fazer aqui? Vazei. Vazei. tô Estou subindo topo, tô subindo topo. Opa. Tô subindo Vem, filha. Toma Até o último cinco minutos Vamos Vamos, vamos, agora Uh, peguei Ih, fui pego Nunca que pega Vai passar a torre é agora, filho. Quem? <risos> tu viu esse quê? Ó, a Tristão é subindo, a Tristão é subindo, a Tristão é subindo. Ixi, Maria. Os dois vêm. Veio... Tá Os dois vêm com, tá com sangue nos cara, olhos. Se ela vir mais um pouquinho pra frente, ela toma um quê na cabeça? Uhum. Certo. Esse que doeu, hein? Ah não, subinte aí, ei. ei. Pô, Sai daqui, rapaz. Tá? tá muito agressivo, tá muito farmante. Não te conhecia assim. Tu vai se lascar. <risos> Foi assim que eu peguei bronze, pô. <risos> é isso que eu tá... É isso que eu espero de você, cara. Ih, caralho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Que porra foi essa? Cadê o guarda? Cadê o guarde? Tá campando só porque tem um canal? Vou matar os dois, vou matar os dois. Os cara tá me campando só porque eu tô gravando, velho. Sacanagem. Quer aparecer nas câmeras. Alô, volta. Pode ter câmera. Esse cara é foda, mano. Esse cara tá me campando só pra disso. Vamos lá. Vem, vem. Mano, vem. É que solo geral. Grava essa play que eu fiz. Os caras estão ah. jogando bem só porque estão jogando sendo gravado, é? Ah. É. E bota lá pro play. Ô <risos> Flor, é tá Flor, hein? Flor Nordeste, ah, caralho. Lai, Raduken, <risos> toma, vai, Pese, vai, Não vai para casa, cara. vai pra casa, filha, foi combada, cachorro, vamos levar essa torre vamos levar ela, filha, vaza, vaza, vaza, Ih, é ruim, <susurra> Ih. Ih, toma ali, mais TP do galho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se eles vêm, eles morrem. Calma, calma, calma. calma. Uh. Ih, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Toma. Opa. Toma. Ih, cara, um barba. Uh, vi vi deu ruim. <risos> frecha, frecha. Toma, Deu bom, deu falou falou Tudo pensado. Os caras tão tá me ó. campando, mano. Ih, deu ruim. Zubit, tu tá sendo o goleiro. Tá jogando de goleiro, porra. Caralho, ia ter pegado blitz goleiro, hein. Vai ter que pegue. Ah, meu irmão, virou arã no top, fi. Ah, se não for povo jogar de arã, nós nem joga. Ah, vou, vou descer aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já que é passei grava. Vai. Cadê, cadê? Tem alguém aqui, rapaz? Caralho, os caras Tá, três aqui no top, filho. Tem três aqui no top. Hadouken! Nunca que ajuda, né? Nunca que dá um blue. Rapaz, tem três no top, tu quer ajuda como, rapaz? O, o galho do que sair daqui, carai! Três top? Que isso! Que é isso, mano! Tem, tem três no top! Tem é, Sabe contar? Tá? Vai arrumar! Vai! Que! Okay. Como é que esse time, tipo, como é que esse tipo conseguiu morrer? sei lá. A bot, tu tá vendo onde a bot lane no HATAR? A bot lane lá na T2. e Ih, carai. Cê, Uf. Puta que pariu. Deu ruim. Deu ruim, que bosta, que bosta. Pô, velho. Pede a porta, cara tá de sacanagem. Né? Isso é eee. muito, isso é muita fuleiragem, Deu Derruba, Isidro. Não, Zubit, eu tô jogando sem tentar trollar, né? Mas tu tá. Tu tá com modo do hard, né? De troll. Não, tô jogando sério, mano. Os caras tá tá pegando, mano. Os caras estão tá jogando pesado, velho. Os caras estão te pegando, né? Tô me pegando. Aí é pesa, pesa. Fechei a Trindade, agora vamos ver. Ó, oh, ó. Oh, oh, oh. Ai, vou levar aquela torre. Agora nem que eu morra debaixo dela. Mas eu vou levar ela. Vamos lá. Ela hoje subiu. Ela hoje subiu. que último já era. Pegaram o time. De novo? Meu parceiro, como nunca que ganha, né? Vai, time. Vai, time. Vai, tá time. Aqui. Alguém. Eita porra Vai, vai tomando pouco Filha da mãe Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui Vazei Tem não, tem não, tem não Ixi! Vamos, vem, vamos, vem, vamos, vem. Carrega nós. Vamos, Veni! Vamos que a é Toxa Zebra! A cara te ama, fi, vamos! Ih, deu! Tô super fora claro de posição do. Não, é milás! Vamos, vamos! Vamos, vem, vamos. Porque focar eu. Não dou dano. Porque. Você é um plato cheio. Olha que delícia. Uf, sai daqui. Caralho. Eu vou B, vou B, vou B, vou B. vou e dou teleporte aí. Eu sou corajoso, rapaz. Mentira, é porque eu. Sei quando... Pra você eu vou oh, não deixava, xingou a mão. Ah não, o e... Timo solou dragão. Que? Morri, morri. Tô sofrendo o campo. Nunca joguei a cor. Os caras estão cara fazendo uns três irmãos. os caras são ainda juntos. Quer saber, já que estamos lá no top, vou levar o bote. Você não tem uhum. pena mesmo? É bom. É bom aí levar um. Ah, vou levar um. Meu parceiro, esse time tá jogando que sabe. Rapaz do céu. Zubit, tu tá vendo esse Mastery bem aqui embaixo? Tô. Vem, Mastery. Ah, caiu até dois. Caiu o que? Eu tô aqui, rapaz. Tô indo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estranho é que voltou comendo. Não posso ler isso. <risos> Não posso ler. que? <risos> os caras. Ah, os caras mesmo... barulho ah, dar crítica. Ih! E... Oh shit, o galho se matou. Claro, pelo um barão tem um mato. Agora e a gente tem muita véio? cautela. E aí, Veiga? Oh... Veiga, vamos lá. Vem comigo, me segue. aí, deixa eu fazer um, um bluzinho aqui, pelo menos depois de ser mês. <risos> Tentou roubar, eu vi maldade. Eu vi maldade. <risos> Não, foi para te ajudar, caralho. Aham, uhum, eu vi maldade nesse, nesse último Qzinho aí. Não, não, foi pra te ajudar, porque eu juro que foi pra te ajudar. Tenho certeza que eu vi maldade desse Qzinho aí. Nami! Chegue! Ih, Meu bem. parceiro, essa. Nami tá jogando, que sabe. Eu, como sou. Vocês sabem, né, que eu sou campeão de split. Me, tô, me fudir, me fudir, me fudir Deu parceiro Os, os corros não morrem não Essas porra do 4 balão Barão Não morrem não Ó oh! Sabe quantos que eu já dei nessa porra pra ganhar pra matar um? Carai, esse galho não morre por nada. Essa porra não morre. Vamos lá. Gente, a gente não tinha um Ladjungo porque eu o cara roubou meu tio. Simplesmente é isso. Vai vai vai Opa opa opa opa opa opa opa opa. Tô indo. Tô indo. Vamos lá, vamos pegar essa... sei lá, vamos pegar esse e bora Bora bora bora bora. Bora que eu vi maldade. Bora que eu vi maldade. O que que dá KS, hein. Sniper! <risos> Tô vendo isso. Eita porra, só corre. Só corre aqui deitado. Aqui nós somos um menino pra Vamos pra cima. Oxi, assim. vamos pra cima assim? e então, vambora. Que? Eu tava brincando, porra. Eu tava brincando, vai não. Caralho, o povo não sabe nem brincar. Porra, só. É. Opa, e deu ruim. Deu ruim, ah. deu ruim, deu ruim. Porra. Ligo vazado, hein? esse esse. Essa porra me deu 6-0. O galho me deu 6-0. Esse galho tá full AP, é? Caralho, me deu. Me deu 0 E zero em um. O quê? Mastery. Não tá fazendo nada no jogo. Cara, olha, olha o tanto de gold que eu tô, velho. Olha o tanto de gold que eu tô. Qual é o nosso gold que eu tenho? Cadê, cadê, cadê? Ah, mas também tem, tem um item e uma lágrima, uma gota fechada. Que item que eu fecho agora? Fazer boome. Hã? Fazer boom que ela é dano. <risos> Fiz trindade, fechei a agora, cara. É boome, é boome. Tô com 40% de cooldown reduction. Uhum. Fechar boome, depois que item que eu fecho depois do boom. Fechar um redestruído. destruído. 340, olá, olá, olá. A gente tá sem tanque, aqui, acredita, cara? Ah, mas eu sou tanque, tu sabe que nossa, o meu Veg aqui é tanque, né? Sabe meu Vegar aqui é tanque, né? Não foco mais fazer Vegas. Tu não foi esse tanque, da Tristano? Ó a Anta que tentou me gankar. Eu quero ver se Mastery, mano. Assim, quero ver nada, fi. Não quero nada. Eu nem queria fugir mesmo, disse pra eles aí, mandando no alto, eu nem queria fugir. Tu é louco! Tu é louco? Esse Mastery me deu dois tapas. Me matou. Eita, não, mas vai ver pô. o dele: estética, dançarina e gume. Aí tu quer o que, né? Tu é louco. Tomei dois chinos. Ele tá tup -tup. jogando, um. tá jogando valendo na vida da mãe dele. Certeza. Caralho, é ranked, Master? Não é ranked não, Master. vai devagar, porra. Tá jogando valendo na vida da mãe dele, porra. Tô te tá falando aqui, é Casa de vidro eu Eu sei que ele. Mas também nós estamos com um time que o, o Dex, né? Mãe, é, leque é mãe Mastery e quer mandar. Meu Deus, isso quer ser pobre? Não, os caras jogam normal game. tá hard, meu. É meio situação. Ilauri. Ah, é. Corre não. Corre não, que é o YouTube, Ilauri. Eu, eu, eu. Toma, Ilaoi. é ser muito demente, jogando com o man. Com o Não, essa aí, Laura, é muito cega. Ela erra muito. é louco. <risos> quem, eu, eu, quem tá com o O cara, mais três, sete de, de coisa. De masterinho? não tá valendo a vida da mãe porra. Tu é louco, mano. É, então, porra. Ai, coceiro no nariz, porra, esse que vida? Treinando mais a skin, é foda. Aí, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Então, eu vou dar uns cortezinhos maroto no, na partida. Ela ah. diminuir o máximo que der, mano. Não, é a partida que eu não tenho 10 minutos, 12, tá bom, se Se eu aqui, vou dar uma editada, velho. É trolando como sempre, né? As partes que tu morre, tu bota, né? Não, posso até botar. Vai dar ruim aí, vai dar ruim aí. Tá que pariu. Puta merda. Eu já disse que vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai... Errei tudo, errei tudo. Vai dar merda, vai da merda... Guarda. É, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei. Eita porra. Remake. Remake. Que... Remake. Que louco. Ixi. Hamak. É muito CC. Meu parceiro, peguei Sim. 100, 0 e menos de Eu 10 centavos. Agora vou fazer... Sim. Eita. Jogo, tava, na tela. tava na tela essa jogada que a menina perra agora, Eita. Eu nem vi, cara, mas o que, que ela fez, cara? Só vi que ela levou a mesma moeda com o Master. Racista. Ah. Eita, perra. Olha que quadra. É. Opa, nunca critiquei, fia Nunca critiquei. Alanditana, né? repórter racista. Quem? Oxi. Okay. A desse veio, a Tristana veio pra dar o peta Racista onde? Como é que o ZubiT consegue ser racista? Se ele é mais preto do que é tudo junto? Racista? Racista gol. Corta essa parte do teu vídeo, tá? Racista? É do... Que? Cara, eu não estou. Tô... É, Coloco. Time. O time de é a eu não corto. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes para galera ver Pra galera curtir. Posso vídeo em duas partes? E eita, que eu peguei uma assistência. Vai ser um longo, então. É, duas a partes. Caiu aqui. A caiu aqui. Duas partes. Caiu? Eu morri, morri, morri. Tu, sim. Eu, eu morri. Ih, calma. Como é que tu tá dizendo que eu morri e eu tô vivo? Tu morreu quatro vezes já. Não, tô dizendo que assim, eu morri na partida aqui, porra. É. Master, tô indo aí. Eita porra! Para ele! Ah, mano, o cara tá me. Nossa, que chegou o um Mastery. Meu Min... Deus! Min... Meu parceiro, tá jogando a vida da mãe. Cara, o Mastery deu um toque! Hum. O Mastery deu um toque no cara. Tá jogando. <risos> Da sua mãe? Meu parceiro, esse Mastery Bank é um sem vida. Não é doido se ele jogar desse jeito aqui na, na, na Ranked. Lá, mim, meu... é é que louco! Porque riote faz essa doença de Mastery. Botar essa Play do vídeo. Esse cara tá sacaneando. Meu parceiro, de... tá jogando mais na vitória. Caralho, fui falar o que acabou o jogo, filho. Erradou, não, aduca... não, não acabou até que termine. Acabou. Ai. É, gente. Essa partida não vai acabar, não, Vá. A gente não vai cair assim tão fácil, não, porra. Gente, vai cair lutando aqui. Vai cair lutando. É a Morte, pega hein? a Tristana, pega a Tristana. Pega não, vai, tio. Boa. Falou, filho. Não tinha penta com a cor branca. Entendi. Você entendeu? Olha é o masterinho, e aqui é não tá. Passou por cima da merda. Ai, ai. O cara tá dizendo que tu tá sendo racista, né? Não sei. Ah, vou ficar só daqui, só dando... Nunca aqui rouba. Uhum. Ai, Subit. Esse jogo até tá, tá fácil, tá o outro. aí, Top Farm. Nunca critiquei meu farm. Oh. Tela, tela o tela o Vai não, vai não, porra, vai não. Deitado, deitado. Canela, canela, canela. Nice, foi bait, rapaz. Foi bait, foi bait. Ó, ó, ó, ó, ó, Vou pegar, sei lá, olha aqui, ó, ó, ó, ó. Olha, olha, olha. Só sai, só sai, só sai. O vem vindo de pau duro ali. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Ai, cara. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre da minha Mastery. Que? O cara tão tá usando até É louco, meu irmão! Meu parceiro, eu peguei. Rubi, se eu te disser que eu peguei 45% da minha vida de dano num quê? É, gente, foi isso. Dois penta! Dois penta aqui, ó. O campeão, mais... campeão mais quebrado do jogo, mas também né? Com outro. Com outro. É fácil, bota aí, Zubit. Easy. Não, Zubit, não, Zubit. Foi easy, foi easy. Zubit, vamos botar easy. É, easy. Caralho. De onde foi que veio esse masterinho? O masterinho do challenge, né? is, is, tá foi foi fácil, não, não, não, não, não, não, não, é tá? não, uma honra aqui, não, não, não, não, não, Oh, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like. E estamos aí, né gente? E fui!